Era uma guerra, todo dia era dito à população brasileira que aquilo era uma guerra. Me acusaram do que eu fiz, me acusaram de assaltar bancos para conseguir recursos para derrubar a ditadura. Atenção, Brasil! As tropas do segundo exército já sitiaram o estado da Guanabara. Eu falei, Pô, eu tenho que sumir. A partir de agora eu sou apenas o Clemente. Uma pessoa que tinha uma noção muito clara de como organizar uma ação. Eu vim aqui nessa esquina, já com a metralhadora na mão. Dei um, uma rajada curta no, no, nos pneus do carro que estava na frente. E os quatro companheiros se aproximam e rendem os quatro guardas, o gerente e o motorista da Kombi. Nós somos um povo que luta e não um povo que apanha. Apanhamos porque lutamos. A média dos companheiros, quando eles voltavam do treinamento de Cuba, era de 9 a 10, 11 meses de sobrevivência. Quando a gente chega aqui, eu falei assim pro Yuri: dá um balão, vamos em cima dos caras. Os caras pegaram a Kombi, atravessaram ela no meio da rua e passaram fogo. Então eu peguei a minha luga e fui atirando, atirando, atirando, atirando o o prêmio, pela minha cabeça, era um milhão de dólares da época. O Carlos Eugênio, se fosse capturado, com certeza seria torturado até a morte, porque era um cara que era odiado. Foi uma derrota para a repressão, né? Deixar que o Carlos Eugênio sobrevivesse. Que saibam os golpistas que, se nesse país tiver golpe, vai ter sempre gente que vai resistir.